Portanto, o Ministério da Educação apresentou as propostas que tinha, nós apresentámos as dúvidas e, e também eh, todos aqueles aspectos que nós consideramos negativos, quer em relação aos concursos, quer em relação a outras matérias, sendo que em relação a outras matérias não foi apenas a questão de serem ou não negativos alguns aspectos, é a omissão relativamente a muitos aspectos que os professores eh, não cedem, não abrem mão, estou-me a lembrar do tempo de serviço. E fizemos ver oh, ao Ministro da Educação porque é que o tempo de serviço não pode ser apagado, porque as pessoas trabalharam e as pessoas quando trabalham, tem que ver esse tempo, pelo menos, contado. Não é bonificado nada disso, pelo menos contado. A questão das vagas, das cotas, da precariedade, o Ministério da Educação é verdade, apresenta um, processo, um projeto, no projeto, um, um regime de vinculação que pode vincular mais pessoas, nomeadamente os tais 10.500 que eh, são mais que os 5.000 anteriores que tinha falado. Mas a verdade é que pode vincular colegas com 4 anos de serviço e deixar de fora colegas com 15 anos de serviço bastando para que este ano tenham tido menos uma hora, por exemplo, no seu horário. As greves distritais vão continuar e se elas têm sido greves fortíssimas, hoje em Bragança, mais uma vez, temos uma grande greve de professores, as greves na próxima semana terão que ter ainda mais força e digo-vos, o dia 11 de fevereiro tem que ser um dia em que os professores na rua, hoje temos aqui um, digamos, o um aquecimento para o dia 11 de fevereiro, o dia 11 de fevereiro os professores têm que, Trazer para a rua a sua insatisfação. Eu quero dizer que, para haver um acordo, é preciso o Ministro acordar e deixar de parecer que está a dormir perante a contestação dos professores.